Nunca vou abraçando depois Foi forte pra mim Não pode ter fim me um dia, Ao achar Que gostava de mim Foi tão louco. Are you